Encontro distante Eu fiquei preso no passado Hoje corro pro futuro Não joro leite derramado Eu tô velho pra ser puro Eu tô ciente Profissa em ser Resiliente quebrado Tiver Hoje o irmão alcança a vitória Amanhã pode ser a gente O jogo vai ser radinho Então treino fique fluente Bote armaduras nessa sua mente A rua sente que é autossuficiente A rua sente que é autossuficiente Pô tio, vai ficar trampando até essas horas a vida é curta, porra Vamos pro rolê, vamos embora Tô falhando, vai terminar da hora Birita, muita droga Vamos pro peão Que essa porra vai ser foda Hoje não rola, tô Por sim, sim. mim Porque eu tenho que correr Enfim Porque eu tenho que correr por mim Por ti por nós Pra que escutem Nossa voz Porque eu tenho que correr Por mim Porque eu tenho que correr Enfim porque eu tenho que correr por mim, por ti, por nós para que escutem nossa voz